Se não estivesse aqui, eu vinha. Se eu pudesse te buscar, eu ia. Se você fosse me amar, amava. Se o doce do olho me olhasse, olhava. A pimenta do seu mel, seu rio molhando o céu, juiz bobo perdendo o réu, seu juízo esquecido, ao léu eu te deitava forte, mordia com risco de morte, gravava dois pontos de saída, lembrava para que serve essa vida, marvada, mal vista, mal nascida e te afogava, envia lá.